Filhos, missão é hoje luxuosamente. Ó, oh, hoje eu tô com um moletom até da HF da Informática. Você percebe que você tem que estar em contato se o seu computador travou? Maravilha, o contato tá aqui. Veja, nesse vídeo não é só uma simples missão é eu, eu coloquei a câmera de volta aqui, que eu sei que vocês gostam. E vou dar umas dicas importantes em determinados momentos dos trechos. Então eu faço aquele vai e volta... Encontrei com os filhos também lá. Foi animal. E assiste porque provavelmente você faz esses erros, eu fazia também, e vai te ajudar muito a você ficar mais tranquilo na moto e evoluir com segurança e curtir seu rolê. Tijogadinha, máximo. Au! quando vocês passarem por, por desnível é importante que vocês aliviem o peso da moto, então tem um determinado ponto da estrada lá que eu curto e em Romeiros que ele tem um, um desnível, um salto e ali eu tenho duas opções, eu já conheço o trajeto lá tal, eu sempre faço aquela, aquele confere. Ou eu alivio o acelerador e passo um manso nesse desnível e a moto vai passar um luxo ou com o acelerador da forma que eu vou, eu alivio o meu peso da moto. Por que que eu quero ensinar isso para vocês, porque muitas vezes vocês estão na estrada e vocês não conseguem enxergar um desnível, alguma coisa e vocês acabam atrapalhando a moto. Então a primeira coisa, eu estou aqui certo tô acelerando, eu não consigo na estrada carenar assim como eu careno na pista, então geralmente eu estou mais assim, eu gosto de estar tá enxergando Geral, então eu tô aqui, eu vi que tem um desnível, o que, que eu faço? Eu elevo aqui ó, e alivio o meu peso na moto, ó, eu saio do banco, jogo um pouco o meu corpo para frente e alivio o peso na moto, o que, que eu evito com isso aqui? Eu evito uma possível empinada indesejada a mais do que eu queria, eu deixo a suspensão trabalhar e copiar toda a imperfeição e eu evito com que ela faça... É, movimentos bruscos e demore para voltar ao normal, para estabilizar. Porque se eu estou direto no banco, ela salta ou eu estou muito posicionado aqui para trás, o que, que acontece? Peso na traseira, a frente levanta demais. Se eu estou iniciando, eu me assusto, vou guardar o acelerador, ela desce com tudo, começa a chamar a frente, começa aquela briga. Se eu fico aqui no meio normal e recebo, eu tomo aquela pauada aqui na, na, no meio e tal, não sei o que, e atrapalho todo. Então, eu estou aqui, se Vi que é um ressalto. Opa, passei e fui embora. Opa, passei e fui embora. Se eu estou meio de lado aqui e acontece a mesma coisa, opa, passei, fui embora. Opa, passei, fui embora. Certo? entenderam? Se eu estou mais ereto a mesma coisa, sempre indo um pouquinho para frente para deixar, se caso eu considero que eu subir mais, porque uma vez que eu estou acelerando o peso está aqui na traseira, a tendência é ela fazer sempre assim, então quando eu jogo o meu corpo um pouco para frente, o meu corpo serve como um anti-wheeling, serve como uma segunda suspensão e acalma a motocicleta. Outro detalhe importantíssimo que eu aprendi na pista, eu tenho, tinha esse vício e melhorou muito a minha pilotagem, é antecipar o posicionamento, principalmente do quadril. Então, isso vai facilitar muito a sua entrada de curva, a moto chacoalha menos, você tem mais facilidade para fazer o posicionamento, você tem mais confiança para atacar a curva, a moto está muito mais estabilizada porque é uma informação a menos. Uma vez que você Deixa para fazer lá dentro da curva o pêndulo ou pelo antes, você está chacolando a moto, você está brigando, é informação, então tudo isso atrapalha, sabe? Ah, a curva é ali, aí você vai lá, freia, tal, não sei o que, já no meio. Não, não, não, não, não. Então você tem que antecipar. Para isso você tem que conhecer a estrada. Então, ah, a curva é para a direita, eu já sei. Aí marca antes uma placa do quilômetro, ou a própria placa de curva para a direita, uma moita mais alta, tal. No começo, que vai ser difícil, Traz bem antes a situação para você preparar o quadril. Depois você vai levando mais para frente. Até um ponto que fique lá, sei lá, 15, 20 metros, tá bom. Mas o mais importante é que você esteja pronto para quando estiver pendulando. E um outro detalhe também é não ter pressa para voltar na posição carenada, para voltar onde eu tô. Se acabou a curva você ainda estava lá um pouquinho, não tem problema. Você vai ver que facilita também a reaceleração. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Primeiro ponto, você já sabe a estrada, tal, você vai ter uma redução, não vai, frenagem, enfim. Bom, tô aqui andando, né? Sempre relaxado, não ficar tenso, tal, não sei o quê. Tô aqui andando, a curva é para direita, eu já sei que ela é para direita. Ah, a frenagem aqui, tal, resolvi, não sei o que. preparei meu quadril. Ó, meu quadril, ele já tá pronto, tá vendo? Quando eu chego na curva que eu fiz a frenagem e tal, eu vou abrir a perna, óbvio. Quanto mais eu abrir a perna, menos inclinação, mais área de contato do pneu, mais segurança para eu poder acelerar. Quanto menos eu abrir a perna, mais ela inclina. Então depende também de quando, como eu quero contornar essa curva, é, o estilo dela, tudo isso influencia no tipo de abertura de perna que você vai fazer. Então, eu vou fazer aqui uma perna mais exagerada tá, para você entender, mas eu já estava pronto no quadril, Ó, abri a perna, só trago o tronco, e tô no pêndulo, cabeça em direção ao espelho aqui e tô no pêndulo, certo? Ó, é isso aqui, tá? Maravilha, então vamos de novo, ó, tô aqui. Ah, tá no sei, não sei o que lá, beleza, ah, é o momento, fiz a frenagem, ó, já preparei o quadril, tal, fiz a redução se eu queria, ó, abri a perna e fui pro pêndulo, certo? Se não tem a redução, ó, é o momento, é agora, já preparei o pêndulo, fiz a frenagem, pode ser combinado ou não, Daí eu só venho pro pêndulo e vou embora. Outro detalhe, filho, é que aqui eu tô exagerando o tronco, tô abrindo bem tá? e tal, tô fazendo bem para baixo, a lá autódromo. Já também falei que você não precisa fazer a inclinação de pista na rua. Então, é, eu vou fazer um, um, um modo mais road race. Tô aqui, certo? Preparei meu pêndulo, abri a perna e inclinei, ó. Já era. Tá? Então sempre em direção tá então isso aqui, ó. Tá, ô, puta, um momento, freiei e tal. E já era. Inclinei mais, posso inclinar aqui. Mas o mais importante é sair junto o tronco. Tá? É isso aí. Outro ponto. Transições, muitas vezes você não tem que voltar para cá para sair para cá de novo. Quando é, é rápida a sequência, e principalmente em um ponto aqui também que eu até bato uma primeirinha, eu faço isso numa transição do lado para o outro já. Então quando as curvas são sequenciais, curto espaço, não existe eu estava aqui, eu sento aqui e depois eu vou para lá, é daqui para cá, daqui para cá, Ah, eu estou aqui, Precisei reduzir uma marcha, ó, reduzi e vim para cá. Freiei, vim para cá, reduzi de novo, vim para cá. Tá? Então isso também é importante, é não ter esse estágio aqui, porque isso também atrapalha. E de preferência, se for descida ou não, se for descida, dá um pequeno... Alimenta um pouquinho a borboleta aqui para você conseguir fazer o deslocamento, para a moto não ficar pesada, depois você pode até apagar um pouco de novo. Se for subida é muito mais fácil, o acelerador ligado, vem daqui para cá, porque daí você consegue fazer esse deslocamento fácil, isso é importante também ajuda você a ser mais rápido, mais seguro, mais eficiente, menos informação para a moto. Tá? Então, tem uma pegada aqui que vocês estão vendo, eu desço ali, eu estou contornando aqui para a esquerda, tal, tá, não sei o que. Aí eu venho, né? a curva termina, eu já faço uma transição para cá, estou aqui, tal, tá, levantei, bato primeira e venho para cá. Até engatei a marcha, acho, mas assim, ó. É essa pegada, vocês estão vendo aí, tem o guarda ali no fundo, estou aqui, tá, não sei o que, já venho, freio venho para cá, caiu de novo, acelero, reduzo e venho para cá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, filho. Muito de da máximo. Deixa seu like, se inscreve. É nós Total. Eu queria ver uma estrela aqui agora, mas eu vou derrubar essa moto se eu fizer isso. Então fica tranquilo.